Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no IGTV, nessa live de hoje. A gente vai conversar com a Vanessa Tarrento. A Vanessa, ela é fisioterapeuta e dermatofuncional. E a gente vai conversar sobre o universo de estética. Então, ela vai contar para nós o que, que tem de novidade aí nesse, nesse mercado, né? E como que tá, na verdade, o mercado. Então, vai estar tá bem legal. É... Vocês podem fazer perguntas, se vocês quiserem, tá? Que daí a gente vai, na medida do possível, a gente vai tentar responder. Tanto que eu tô aqui com o meu computador ligado. E aqui do ladinho da live, para poder ler melhor as perguntas de vocês, né? Pelo, pelo computador. E aí fica mais fácil de, até mesmo de responder. Então, eu só vou esperar a Vanessa entrar. Oi, Vivi, seja bem-vinda. Oi, Josi. A Josi tá aqui também. Ela, A Josi foi a nossa entrevistada de ontem. É, gente, eu vou pedir para vocês só clicarem no aviãozinho ali para chamar os amigos de vocês, porque é muito importante, ajuda bastante. E o Instagram, ele entende que que a live ela tem um conteúdo legal ela faz sentido e aí ele acaba mandando essa live para mais pessoas então eu peço para vocês sempre para vocês clicarem ali no aviãozinho e também dar muito coraçãozinho porque ajuda bastante tá eu sou... oi everson seja bem-vindo eu só vou esperar a vanessa entrar é, daqui a pouquinho ela já entra deixa eu ver se ela já entrou não ainda não que aí, ela entrando, a gente já começa esse bate-papo e vai ser muito legal, vai ser sobre tecnologias, né, do universo de estética. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que tá meio estranha. Deixa eu ver... Não, ela não entrou ainda, deixa eu chamar ela aqui. eu tô avisando ela. Que aí ela entrando, a gente já inicia, mas vai estar tá bem legal. E para quem tá chegando agora e não sabe o que que é o Varal de Ideias, é um projeto que eu comecei no comecinho desse mês de julho, trazendo vários convidados para poder para poder conversar com vocês, para passar um pouco da experiência que que eles têm, né? para poder ajudar as pessoas que estão em casa, porque às vezes a pessoa está em casa e ela não sabe, ela não sabe o que, que ela pode fazer para melhorar, né? Ou de repente até mesmo para empreender pessoas que perderam, né, os seus empregos, pessoas que que precisam de uma renda, né? Então eu tô, tô trazendo aqui vários, vários convidados, várias pessoas é, para poder conversar com vocês sobre isso. E eu tô preocupada porque a Vanessa não tá entrando. Não sei se ela não está me achando aqui. Ela não entrou ainda. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. <risos> então, gente, nós, nós já tivemos vários convidados. A gente conversou sobre finanças, nós conversamos sobre psicologia, é, nós nós conversamos sobre autoconhecimento, sobre rejuvenescimento facial. Ela tá me dizendo que não tá aparecendo. Ah, agora acho que ela vai entrar. Não estava aparecendo aqui o meu perfil para ela. Entrou, deixa eu chamar ela aqui. Gente, chamei. Esperar ela aceitar. Oi! Oi gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também, Vanessa, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada por você ter aceitado vir aqui participar. Eu tenho certeza que a tua participação ela vai ajudar muito as pessoas que estão em casa, né? as pessoas que, que trabalham no, nesse ramo aí de estética, que precisam de ajuda, que querem entender um pouquinho mais né? sobre as novidades aí que a gente tem de equipamentos no mercado. Eu apresentei você como fisioterapeuta e dermatofuncional, tá? Mas eu queria que você também se apresentasse para que as pessoas pudessem conhecer você um pouquinho melhor. Tá. É, bom, primeiramente, boa noite. É, queria dizer é, muito obrigada, é um prazer. Eu queria agradecer o convite da Josi para poder estar tá falando um pouquinho mais para vocês da área da estética que é um mundo aí tão amplo, cada vez crescendo mais no mercado, tem ganhado cada vez mais adeptos. É, Josi, só, hum. só um detalhe, o El Ciri, ele falou que ele não está conseguindo entrar. É no Josiane Amorim, Amorim Oficial 2, né? Oficial 2, uhum. eu vou mandar tá. o link aqui para ele, peraí. Tá, já, já passei para ele. Bom é... pessoal, então só para me apresentar, meu nome é Vanessa, Uh, meu Insta é Vanessa Tarrento, eu sou fisioterapeuta, como a Josi falou, fisioterapeuta dermatofuncional, né? então tem a fisioterapia, e depois a gente vai se especializando para que segmento você quer seguir. E eu me especializei em dermatofuncional, que é conhecido como a área da estética. Tá? Então aí eu acabei partindo aí para esse lado, já sou formada há 16 anos, e há 16 anos eu trabalho na área da estética. Então, desde quando eu comecei a, a faculdade, eu já, eu já optei por aí, por esse segmento. Uhum. Vanessa, é, quais equipamentos que você sugere para as clínicas de estética? Porque às vezes a gente está... É, como eu vou transmitir essa live e vou deixar ela salva no GTV, eu tenho bastante esteticistas, bastante profissionais de, de clínicas, né? que me seguem, então eu queria que você, ah, eu acho que a Vanessa saiu, deixa eu ver, ah, não Aqui. tá ali, <risos> aí eu queria que você falasse um pouco com relação a equipamentos, porque às vezes a esteticista ela está ela tá entrando agora no mercado e ela não tem muita noção do que que ela pode utilizar, onde ela pode procurar, né, os equipamentos. Tá, é, vamos lá então, Josi. É, hoje em dia né é, existem inúmeros equipamentos no mercado, inúmeras empresas. Então assim, cada vez mais a gente vê a entrada de mais tecnologias aí no mercado para esse meio. Porque é um, um ramo que deu um boom de uns anos para cá, né ele cresceu muito. É, então assim, antes a gente via médicos, é, maçoterapeutas, fisioterapeutas que trabalhavam nessa área. Hoje em dia a gente tem o pessoal da enfermagem, os biomédicos vindo para essa área, né? que fala biomédico, esteta, a gente tem o pessoal da farmácia também, que está vindo aí para esse ramo, é, as esteticistas, fisioterapeutas, médicos, enfim, então assim, deu um boom. E com isso cresceu muito o número de tecnologias e equipamentos no mercado. Uma coisa, Josi, que eu falo assim, para o pessoal tomar cuidado, principalmente para quem está saindo agora da, da faculdade, é, às vezes é com muita ânsia né, de querer trabalhar e não sabe direito o que comprar. Então, tomar cuidado porque às vezes as pessoas vêm com tanto é, é, informação e às vezes a pessoa acaba comprando uma coisa que ela não vai usar tanto. Né? Então, o que, que eu costumo falar? É, existem algumas tecnologias que são indispensáveis para uma clínica. Tá? Então, por exemplo, se você quer trabalhar rejuvenescimento, a gente tem radiofrequência, que trabalha colágeno. A gente tem luz pulsada, que também trabalha rejuvenescimento. Gordura localizada. É indispensável para uma clínica ter um ultrassom, ter uma radiofrequência para trabalhar a flacidez, gordura localizada. Trabalhar mancha, a gente precisa de luz, precisa de LED. Então, assim, é... são tecnologias de ponta e que são indispensáveis para uma clínica hoje. E a minha dica aqui é para quem está começando nesse mercado agora, ir com calma, tomar cuidado, porque tem equipamentos que não tem um custo tão baixo, né? por se tratar de altas tecnologias. Então, sempre procurar uma empresa idônea, uma empresa transparente. né? Eu faço par, parte do suporte técnico da empresa Bioset. É uma empresa que está no mercado há 27 anos. Então, assim, sempre procurar é, empresas que já estão sedimentadas no mercado, que são transparentes, que têm é, tecnologias é, de ponta. Então, primeiramente, procurar aí uma empresa é, idônea. Uhum. Legal. E uma curiosidade que eu tenho e eu acredito que outras pessoas também têm. Os equipamentos, eles podem ser usados por dentistas e por dermatologistas ou ele é feito somente para estética? É, Josi, é assim, olha, é, hoje em dia, né, como eu falei, o pessoal tem voltado muito para estética. Então, por exemplo, a área de, de odontologia, né, os dentistas. É, tem muito dentista se especializando em harmonização facial. Né? Então, assim, não são equipamentos que você vai conseguir trabalhar, trabalhar diretamente nos dentes, tá? Mas são equipamentos, por exemplo, que o profissional vai conseguir trabalhar para fazer a harmonização facial. Então, ele vai conseguir fazer é, um lifting no rosto, ele vai conseguir trabalhar flacidez, ele vai conseguir trabalhar papada, ele vai conseguir trabalhar as rugas das áreas dos olhos, as, é, os sucos nas usagianas, que são é, o bigode, eu como bigode chinês. Então, assim, o pessoal da Odonto, os dentistas estão usando bastante, mas para quem está partindo para a área da estética, tá? Então, assim, não são equipamentos que você consiga usar é, na boca, ali nos dentes, mas ele consegue trabalhar a harmonização facial. Dermatologistas também utilizam muito nossos equipamentos. Então, equipamento de luz pulsada, que é para mancha, para rejuvenescimento, é, para rosácea. É, se usa muito, então assim, dermatologista também utiliza muito os equipamentos. Então, como eu falei, né, dentista pode usar, dermatologista pode usar, esteticista, fisioterapeuta, biomédico, o pessoal da enfermagem, é, todo, todo mundo que for para a área da estética consegue usar os equipamentos aí. Uhum. E esses equipamentos, Vanessa, é, quando, quando a pessoa faz o procedimento, ele... Demora muito para aparecer o resultado? Por exemplo, a harmonização facial, ele demora muito? E só para pra, as pessoas que são mais leigas entender, porque tem muita gente que confunde a harmonização com aqueles procedimentos que afina aqui a bochecha, que levanta aqui a sobrancelha, que, que tira totalmente a papada. Isso é diferente, né? Isso é intervenção cirúrgica. É, tem a intervenção cirúrgica, que daí tem que haver indicação para isso, né? Então, por exemplo, é, se for muita papada... Tem coisas que a gente consegue trabalhar com os equipamentos de estética, né? E já tem coisas que precisam de intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, é, tem muitas pessoas que têm aqui a pálpebra, é, pitose de pálpebra, né? Que ela fica bem caída em cima dos olhos. Isso aqui a gente já não consegue trabalhar. Aí seria mais intervenção cirúrgica, tá? Até porque nossos equipamentos não podem ser trabalhados em cima do globo ocular. Então, aí seria mais intervenção cirúrgica. Então, o profissional ele tem que estar apto para fazer uma avaliação correta para saber direcionar esse paciente, né? Então, se ele vai para uma intervenção, intervenção cirúrgica, se ele vai para um procedimento mais invasivo, por exemplo, um botox, um preenchimento, ou se ele fica ali com, é, com mais... É, mais convencional, né? Que seria uma radiofrequência, aquele ativo, colágeno, talvez aí uma luz pulsada, que trabalha aí é, clareando as manchas. Então, assim, é, vai depender do profissional fazer a, a sua avaliação corretamente para poder indicar. Aí você me perguntou a questão dos resultados, né? Em quanto tempo mais ou menos a gente consegue ver um resultado? Josi, com os equipamentos que a gente tem, com os equipamentos que a Bioset trabalha, é, muitas das vezes a gente consegue ver resultado já logo na primeira sessão, tá? Então, assim é logo numa primeira sessão. A gente às vezes faz um lado primeiro para ter de parâmetro e depois a gente faz o outro lado. Em uma sessão, a gente já consegue ver resultado, claro que é um tratamento, né? Então, se você fizer uma sessão só dessas tecnologias, é, você não vai ficar satisfeito. Então a gente indica um tratamento, é um, é um protocolo. né Então nesse protocolo são várias sessões e quanto mais você associar outras tecnologias ou um dermocosmético, melhor o resultado que você tem. Tá? Então a gente pede para associar um home care, um dermocosmético, associa a luz pulsada com LED, associa com radiofrequência, por exemplo, um, um protocolo aí para rejuvenescimento. A gente pode trabalhar radiofrequência, a gente pode trabalhar luz pulsada, a gente pode trabalhar peeling químico, a gente pode trabalhar quimi, é, peeling mecânico. Então, assim, é, existem inúmeras tecnologias hoje no mercado. Aí cabe ao profissional o conhecimento de cada um e saber indicar para cada paciente o que é melhor para cada um, né? Os resultados, e depende também muito de cliente para cliente. É, o do colágeno, Josi, a gente costuma dar intervalo a cada 15 dias, que é o tempo que nosso organismo leva, que tem o processo de inflamação, o processo é, de remodelamento do colágeno, que a gente chama. Então, se dá em torno de 21 dias. Então, a gente tá costuma a dar intervalo de 15 dias. Né? então assim se você pegar um, uma cliente que tem uma boa hidratação de pele que faça um home care legal dentro aí de um mês ela consegue ver ótimos resultados tá e algumas pessoas a partir da primeira a gente já começa a ver uma, uma notória diferença que bacana e, e aí Vanessa esse esse equipamento que estimula o colágeno é, a pessoa pode fazer por exemplo sempre é, assim, claro que respeitando aquele, aquele prazo os lá dos do, intervalos. Mas ela pode fazer sempre que ela quiser, ou existe um limite assim, ah, eu posso fazer 10 sessões e daí dar um intervalo lá de um ano para poder fazer mais sessões, ou não tem problema. É, assim, Josi, não tem um parâmetro, né? Não tem uma regra. Então, ah, você fez, só pode fazer 10, ou só pode fazer tantas horas. Você não pode fazer com menos de seis meses. Não, não tem essa, esse, essa regra, né? O que tem é, é o bom senso e o conhecimento do profissional. Então, por exemplo, uma radiofrequência que a gente dá intervalos a cada 15 dias. Tem que se respeitar esse intervalo, porque se você ficar estimulando muito o colágeno, ao invés de você remodelar o colágeno, a gente vai causar uma fibrose, que é o efeito contrário. Por quê? Porque a gente estimulou demais esse colágeno, tá? Então a gente precisa respeitar aí os intervalos e chegar num consenso com a cliente, né? Então a cliente, você viu, o que eu acho legal também, que eu sempre oriento: sempre documentar com fotos, fotografar. O antes, o durante e o depois, né? Então, comecei o tratamento hoje, eu vou lá e fotografo. Fiz aí cinco sessões, né? Deu as cinco sessões, vamos tirar a foto de novo, vamos sentar com a cliente vamos avaliar. Então, vamos conversar. Olha, é, aqui a área dos olhos deu muita diferença, a área da testa a gente sentiu muita diferença, porém, a região de boca, a gente ainda pode conseguir um pouquinho mais? Então, vamos fazer mais algumas sessões. Então, assim... É, tudo vai de um consenso do, do profissional com a cliente. Não tem uma regra de falar para você, olha, não posso fazer mais que 10, tá? Então a gente faz o tratamento até a cliente aí ficar satisfeita, até o profissional também, né? Dá o parecer dele. E depois é interessante a cliente, sempre que puder, Josi, fazer uma manutenção. tá? Então, assim, uh, passou aí seis meses. Dá uma ligadinha para a cliente, olha, vamos reavaliar como você está se sentindo, uh, vem para a gente fazer uma manutenção, é, essa cliente também é, orientar ela a fazer um home care. E após uns seis meses ela volta para ver se tem a necessidade de fazer um novo programa de tratamento. Por quê, né Josi? Com a idade, é, com a ação dos radicais livres, é, tudo, a gente tende a perder o colágeno. A gente tende a, a perder hidratação, então assim, infelizmente, né? O tempo ele é uh, nosso inimigo, assim, nesse sentido, né? Do, infelizmente a gente vai envelhecendo, nossas células vão envelhecendo. Então é importante que a cliente tenha essa consciência de que sempre que possível tá na clínica para fazer uma manutenção, fazer uma sessão aqui, fazer uma sessão ali, tá? Mas é isso, no, não tem um, uma regra, sempre que a cliente sentir necessidade. Uhum. E, e, Vanessa, os homens também têm buscado bastante esse tipo de tratamento, né? Como que funciona? É... Na pele dos homens, é, é, é diferente, ou, o procedimento é mais demorado, é mais rápido? Como que funciona? É, Josi, os homens, bom, tem procurado demais, né? Cada vez mais eles estão aí é, compartilhando isso e se achegando mais às clínicas de estética. É, hoje em dia a gente tem clínicas aí que está quase 50% de cada, né? Mulheres e homens aí buscando e, e se tratando. O que a gente costuma comparar, Josi, não é tanto o sexo masculino quanto o feminino. É mais a questão de se o cliente é sedentário, se o cliente é fumante, se o cliente ele se hidrata. Tá? Então a gente, é, Se é uma pele mais madura, se é uma pele mais jovem. Então a gente busca mais ou menos esses parâmetros. né? Aquele cliente que é uh, desidratado, às vezes fumante ele vai demorar um pouco mais para ver o resultado. Em contrapartida, aquele cliente ou aquela cliente que tem uma boa hidratação, uma boa alimentação, é, no caso do corporal, não é sedentário, é, faz uma atividade física, não é fumante, o resultado tende a ser mais rápido. tá? Então é mais, é mais nesse sentido. É, em relação a homens e mulheres, a gente não tem tanta diferença... É, no sentido de alguns tratamentos. Claro que alguns a gente vê, uh, às vezes, um pouquinho mais de resistência é, do organismo dos homens, né? Por exemplo, se a gente pegar um abdômen masculino e às vezes pegar um abdômen feminino, a gente vê uma diferença. Os homens têm uma gordura um pouco mais compacta do que o das mulheres. As mulheres tendem a ter um pouquinho mais de flacidez, tá? Mas também não é regra, porque também temos mulheres com gorduras compactas, é, temos homens com flacidez, tá? Então, a gente parte mais do princípio de hidratação do cliente, é, se é sedentário, a gente parte mais aí por esse... Peles mais jovens tendem a responder mais rápido do que peles mais maduras. Tanto é, Josi, que é, quando o profissional vai avaliar, os intervalos também vão muito de acordo com isso. É, peles mais maduras, a gente costuma dar um intervalo até um pouco menor, dependendo da da disfunção e peles mais jovens pode até espaçar um pouquinho mais, tá? Então vai tudo de acordo com a avaliação do profissional mesmo. Que bacana! E, e a partir de quantos anos a pessoa pode passar por procedimentos assim? Pode, pode fazer a radioterapia, é, vácuo, a luz de LED, ultrassom. Tem uma, uma idade específica ou não? Ô, Josi, também, assim, não existe regra, não existe lei que fale, olha, mulheres a partir de 12 anos, 15 anos, não existe isso, né? Mais uma vez, é o bom senso. Então, o que eu percebo assim, eu percebo que uh, quando a, a, a mulher, por exemplo, ela ainda é muito jovem, e às vezes a mãe força alguma coisa, então, por exemplo, eu trabalho muito também com depilação a laser. Então, às vezes eu percebo assim, às vezes a mãe quer que a, a menina faça, porque ela está com crescimento de pelo, e aquilo ela está achando feio, e ela quer que a, a criança faça. A menina chega para fazer a sessão, ela ainda não entende o que é aquilo direito, ela não sente tanta necessidade daquilo, e ela acaba não querendo fazer, e, e, e não gosta daquilo. E já aquela menina que já tá ficando mais mocinha, que já tá sentindo a necessidade de se cuidar, tá ficando mais vaidosa, elas começam a aceitar melhor aquele procedimento, tá? O que que eu falo? É, tudo depende aí da idade e depende da indicação, tá? Por exemplo, eu não faria um tratamento numa menina, por exemplo, de 12 anos, que acabou de, de menstruar, né? Uh, os hormônios estão oscilando demais então eu acho assim, ela ainda tem um corpo que está desenvolvendo ela ainda tem muita mudança ali, então assim é, eu faria, aí é o meu ponto de vista, né, em mulheres que já estão aí com o corpo mais formado que já estão aí com um acúmulo de gordura que, que, que não é necessidade às vezes de uma adolescente, tá eu já partiria para outros procedimentos aí com uma adolescente é, então, aí vai muito de consenso também, tá? Consenso é, do profissional e também da, do tutor dessa, dessa pessoa, né? Uhum. E, e a questão de, de quais pessoas que, pode, que podem usar esses equipamentos, existe alguma regra, por exemplo, é só esteticista, é só médico, é só biomédico farmacêutico, ou por exemplo uma pessoa que ela não, ela não não tem a formação, mas ela tem a clínica, por exemplo. Ela pode manusear o equipamento? Existe alguma legislação que, que proíba essa pessoa? Ou aí ela teria que contratar um, um esteticista, uma esteticista para poder manusear o equipamento? Por mais que ela saiba. Como que funciona? Ah. Então, José, é assim, ó. Nós não temos uma lei, não tem legislação que proíba o uso desses equipamentos por qualquer profissional, por qualquer pessoa, tá? Então, assim, não existe. Nós temos, inclusive na empresa, muitas pessoas que chegam para comprar o equipamento que são somente investidores, né? Então, a pessoa ela tem um dinheiro para investir, e ela fala: Olha, eu vou comprar os equipamentos, vou colocar no meu estabelecimento, numa clínica. E daí o, que, que, ela, o que, que a gente orienta, né? o que, que ela costuma fazer? Colocar profissionais que estejam é, habilitados e que entendam é, da tecnologia em questão. Então assim, não há lei que proíba, então não vai acontecer de chegar no estabelecimento uh, algum órgão que fala assim, olha, é, quem é você? Que equipamento que você está aplicando? Olha, você não pode, eu vou aprender a máquina e vou trancar a clínica, isso não existe. O que a gente orienta é que exista o bom senso e a responsabilidade, né? Então, por exemplo, é, eu costumo falar para as clientes que chegam para fazer treinamento. Qual a sua formação? Qual a sua área de atuação? Então, é, existem inúmeros é, profissionais que chegam lá, né? Então, é, tem a fisioterapeuta, tem a esteticista... Tem também a pessoa que tem um salão de cabeleireiro, que chegou lá para a gente. Tem a maçoterapeuta, é, tem até o advogado que chega lá e fala, ah, eu comprei uma máquina. Então a gente orienta a seguinte questão. É, faça um curso para você se inteirar daquela tecnologia, para você conhecer aquela tecnologia, o que ela faz, onde ela atua, indicações e contraindicações. E coloque um profissional da área para manusear esse equipamento. Por quê? É muito sério isso, né? São equipamentos que a gente vai trabalhar em seres humanos. A gente vai trabalhar nas pessoas. E a gente não mexe só com é, a, a questão do tratamento, a disfunção. Então, eu não vou trabalhar só a gordura localizada. Eu vou trabalhar o ego da pessoa, o sonho da pessoa, é, a autoestima da pessoa. né? São inúmeros fatores que estão ligados ali. Então, imagina você confiar o seu corpo para uma pessoa, é, investir né, o seu dinheiro na mão de uma pessoa que não sabe nada. né Ah, comprei o equipamento, é, vi que é legal e comprei o equipamento e vai fazer uso desse equipamento. Então, assim, não há lei que proíba, mas o que a gente fala é bom senso e responsabilidade. Então, quem for aplicar esse equipamento, faça um curso... Faça um aprimoramento, busque conhecimento e, mesmo assim, se ainda não tiver lá a né, capacitação, colocar um profissional que seja da área. Uhum. E, e outra coisa, por exemplo, se a, a pessoa comprou o equipamento aí com a Bioset, ela tem, ela tem treinamento? Como que funciona? É você que dá o treinamento? A pessoa tem que ir até a empresa? É feito online? Como que funciona? Bom, Josi, é, atualmente, né o que, que nós fazemos para cliente? Então, adquirir um equipamento, qualquer equipamento que nós tivermos em linha, é, essa cliente ela tem direito a um treinamento. Esse treinamento é gratuito. E nesse treinamento, nós vamos passar informações operacionais da máquina. Né? Eu que dou esse treinamento, então ele tem duas maneiras de ser realizado. Tem o presencial, que é aqui em Rio Claro, onde a empresa se localiza, né? o presencial, então pode estar vindo até aqui, pode estar trazendo uma modelo para estar aplicando, a gente faz a parte prática aqui também. E a gente tem o online. No momento, a gente está realizando só o online devido à pandemia. tá? Então... Nós vendemos equipamento para o Brasil inteiro, então de qualquer lugar pode fazer o treinamento online. O treinamento tem duração em média de duas horas. Nesse treinamento, então, a gente vai passar informações operacionais da máquina. Como você monta a sua máquina, como você desmonta, como você cuida da sua máquina, como você higieniza a sua máquina para não haver problemas futuros, como você transporta a máquina, como que você programa a máquina e como você aplica. Tá? Uh, fala um pouquinho de parte teórica, porém a gente não aprofunda na parte teórica, porque a gente subentende que é o que a gente estava falando anteriormente, né? A gente subentende que o profissional que vai trabalhar com aquela tecnologia ele tem uma noção do que é aquilo. Uhum. Então, é, mas a gente passa todas essas informações. Além disso Passamos um material teórico para cliente, que vai em PDF para ela. Passamos protocolos para a cliente também, para a profissional né, poder estar tá trabalhando com esse equipamento. E temos um canal pelo WhatsApp, que é um canal de suporte, suporte para dúvidas. É, esse canal, né? ele funciona de segunda e terça-feira, em horário comercial. Então, lá a profissional pode mandar qualquer dúvida que seja relacionada é, aos nossos equipamentos, às nossas tecnologias, né? Então, a gente fica à disposição para profissional. Então, assim, não é um equipamento que você vai comprar e vai cair no... E vai ficar e vai falar assim, nossa, e agora? O que, que eu faço com essa máquina? Eu não sei nem ligar a máquina. <risos> Nós damos todo esse suporte Então, adquirir o equipamento, tem um treinamento gratuito Tem o suporte, tem material de apoio Temos vídeos, temos protocolos Então o profissional aí, ele fica bem, bem assessorado E a gente orienta, claro, sempre que possível Ele está fazendo cursos e aprimorando Para eles conseguir explorar o máximo que a máquina consegue fazer Porque nossas máquinas, Jose é, Elas são pra, é, plataformas, né? Então, assim, atualmente, isso é a tendência do mercado, Josi. nós não temos é, equipamento, assim, só com uma tecnologia. A gente até tem, caso a cliente queira uh, tirar as outras tecnologias que o equipamento tem. Porém, a tendência do mercado, e aí a Bioset está à frente, né, nossos equipamentos eles são é, plataformas, ou seja, um único equipamento tem várias tecnologias num único equipamento, por exemplo, nós temos um equipamento maravilhoso que é o Dermovac LED Shape. Esse equipamento ele tem radiofrequência, vácuo e LEDs, a gente tem LED vermelho, LED azul e LED âmbar, então tudo num único equipamento, tá, então assim, a tendência são plataformas. Uh, temos também um outro equipamento, que é o MaxiShape, que ele vem com ultrassom, ele vem com ondas de choque, vem radiofrequência bipolar e radiofrequência monopolar. Quem é da área entende mais o que eu estou falando. Mas assim, uhum. só para mostrar, pessoal, que um único equipamento, ele não tem uma tecnologia só. Ele tem várias tecnologias acopladas num único equipamento. Isso faz com que... O seu cliente, você e seu cliente, né, otimizem tempo e resultado. Então, o seu cliente, ele vai estar tá vindo para a clínica, né, para o estabelecimento, e numa única sessão, ele já está trabalhando três ou quatro tecnologias no mesmo tempo. Então, assim, é essa a tendência do mercado, Josi. Que bacana. E, e o que, que as pessoas mais, as pessoas que eu digo são, é o consumidor, tá? O que, que o consumidor final mais está buscando hoje em tratamento de estética? É, é a questão do, da redução de medidas? É a questão da, da, da melhoria facial, do rejuvenescimento? Ou não tem uma métrica? Estão buscando de tudo? A pessoa quer ficar com, com a barriga chapadinha? Quer ficar com o, o rosto bem alinhado, bem bonito? Como que funciona, Vanessa? Você que, tá, né, que trabalha aí nessa área, você com certeza deve saber como que está, qual é a, a, a maior busca ou qual é a maior reclamação das pessoas na questão da estética. Sim. Ô, Josi, assim, não tem é, um, um padrão, né? Hoje em dia o pessoal busca muito tratamento para gordura localizada. É, não tem muito isso. É, o que eu vejo é assim, né? Cada dia mais as pessoas estão procurando perfeição estética, né? Então, tanto de rosto, quanto de corpo, as pessoas estão muito aí procurando, como eu te falei, estética aí tem dado um boom nos últimos tempos, então assim, não tem, uh, ah, vai muito de região também, Josi, tem regiões, vai muito de clínica, vai muito de região, a gente percebe assim, ah, tem regiões em que o pessoal procura mais tratamento facial, e vai muito de época também. Por exemplo, o inverno é, é uma época em que o pessoal busca mais tratamentos faciais. porque é, A pessoa não fica tão exposta ao sol. Então, é uma, é uma época do ano em que cresce muito nas clínicas aí os tratamentos faciais. Já tratamento corporal começa muito a aumentar quando começa a se aproximar do final do ano. Porque Daí o pessoal começa a usar uma roupa mais, é, começa a usar menos roupa, né? Começa a ter mais programas ao ar livre, sol, praia, piscina. Então, o pessoal começa a sentir mais necessidade de buscar um, um, um shape melhor aí para o corpo. Então, assim, uh, não tem como. É facial, é corporal, tem de tudo. Uh, por exemplo, a gente tava falando dos dentistas, né? O pessoal da área é, odontológica, eles trabalham parte facial. Né? Então, assim, se você for oferecer, se você for trabalhar com o pessoal da odontologia, você não vai vender aí um equipamento é, para corporal, né? Então, o cliente que vai buscar um tratamento corporal, ele, geralmente ele não vai lá para o pessoal para os dentistas. Então, ele já vai aqui para o pessoal é, esteticista, fisioterapeuta, biomédico, enfim, né? Então, assim, varia muito. Varia muito também de uh, cidade, clínica, região, tá? Dermatologista, por exemplo. Os dermatologistas costumam trabalhar mais também com tratamentos faciais. Então, mancha, rejuvenescimento, é, rosácea... Uh a harmonização facial, então também é também um pouco mais voltado para a área facial. Daí, vamos supor, se você for trabalhar com uma massoterapeuta, sempre trabalhou com massoterapia, que é a parte de massagem. Possivelmente, ela vai ficar mais com a área corporal. Mas assim, o que eu oriento? Se você está começando nessa área... Tá partindo a área da estética. É interessante você ter tudo, né? Trabalhar com tudo. Por quê? Aí você já fica com o cliente como um todo para você. para não ter aquilo do cliente, né? Às vezes ele tá fazendo um tratamento com você corporal lá, para redução de medidas. E daí ele fala para você, ah, eu queria tanto fazer alguma coisa aqui a área dos olhos, eu tô tendo muita olheira, os pés de galinha. Aí você fala, ah, eu não trabalho com facial. Então daí... Né, eu, às vezes o, o cliente acaba procurando um outro lugar e naquele outro lugar já tem o que faça o corporal. Então, assim, ah, é interessante ter de tudo um pouco, tanto para facial quanto para corporal. E assim, Josi, eh, o que é muito legal dos nossos equipamentos da Bioset, eh, os nossos equipamentos eles são tanto para tratamentos faciais quanto para tratamentos corporais. Tá? Então, por exemplo, né a gente tem aquela aquele equipamento que eu falei para você, que é o Dermovac ele é de Shape. Esse equipamento, ele trabalha tanto o facial quanto o corporal. Ele vem com ponteiras, é uma ponteira que a gente chama de tritec, que são três tecnologias, que a gente trabalha LED, vácuo e radiofrequência. Então, ele trabalha gordura localizada, flacidez, é... então, gordura localizada, flacidez celulite, remodelamento corporal, tudo numa única sessão. E a gente tem a ponteirinha lá, facial, que é a dualtech, que a gente consegue trabalhar rejuvenescimento, papada... Harmonização facial, consegue trabalhar os sucos que incomodam bastante, linhas finas de expressão. Então, assim, é um equipamento completo. Por isso que lá no começo eu estava falando, né? A profissional que sai para o mercado de trabalho e quer adquirir um equipamento, ainda não conhece nada, calma, procura aí uma, um, uma empresa idônea, que nem ó, aqui no grupo ali eu vi que a Lidiane entrou, a Lidiane Carneiro. A Lidiane ela é representante da Biosete, Aí, Lide, só coloca a, a, a região, se não me engano, é para Goiás, Goiânia, tá? Ela atende ali aquela região. O é, pessoal do Rio de Janeiro também entrou. A Débora é representante da, da região do Rio de Janeiro. Tem a Josi aí no sul, pessoal. Então, quem tiver interesse também. Então, assim, procura uma empresa idônea. A empresa, ela vai te direcionar para o representante da sua região. Então, por exemplo, você... É, do estado de São Paulo. Então, a Bioset já vai, já vai te encaminhar para o representante que possa te atender. E ele vai conversar com você e ele vai ver o que melhor te atende, né? Então, se você falar, olha, eu estou começando agora, mas eu só vou trabalhar facial, só vou trabalhar facial, ele vai saber te indicar um equipamento que seja melhor para você. Porque imagina aí a pessoa, né, ela quer vender, às vezes, o uma, uma, um representante, uma empresa que não seja, ela, vai, ela quer te vender. Então, imagina, ele vai lá e te vende um equipamento que trabalha corporal. Aí você vai falar, poxa, mas o meu segmento é facial. E você acaba comprando um equipamento, faz um investimento que ele não vai te atender tanto a demanda que você tem. Uhum. Então, procurar nossos representantes aí é muito importante. Eles vão estar tá sabendo te indicar o que é melhor para você. Ele vai conversar com você, ver para que área você quer ir. Se você falar, eu quero trabalhar de tudo, ele também vai saber te indicar um um equipamento correto, tá? Uh, tem, uh, Esses tempos atrás, um profissional me procurou, ele falou assim, ah, Vanessa, eu já tenho bastante equipamento para corporal, quero mais um equipamento para corporal. Ele falou, ah, mas agora no inverno, muita gente me procura para facial. Eu falei, você já tem equipamento para facial? Ele falou, ah, não, sempre fiquei no corporal, o pessoal me procura muito para corporal. Acabou que ele comprou uma luz pulsada, que é um equipamento voltado totalmente para facial. Uhum. É, ou para manchas de mão, tá? mas é o equipamento mais voltado para o facial. É, então, assim, a Bioset tem isso, tá, pessoal? É, representantes aí espalhados pelo Brasil todo. É uma empresa, como eu falei para a Josi, né? Há 27 anos no mercado, uma empresa transparente. É, tá preparada para receber o profissional, para conversar e saber te indicar a melhor tecnologia que vai atender a sua demanda. E Vanessa, eh, os equipamentos da, da Bioset, eles são de difícil acesso como os equipamentos estrangeiros? O difícil acesso que eu, que eu me refiro é a questão de valores, a questão de, de parcelamento, manutenção, manutenção tá. de encontrar peças. Como é que funciona? É, Josi, aí que tá, a gente tem né, o profissional que adquire um equipamento aí nacional, ele tem grandes vantagens, né? É, os nossos equipamentos, os equipamentos da Bioset, é, é tecnologia, é, nosso equipamento é montado aqui, tá? Então é equipamento nacional. Isso faz com que o equipamento ele tenha um ótimo valor de compra, tá? É, Para quem quiser adquirir o equipamento. Por exemplo, nós temos um equipamento aí no, no mercado que é importado. E muitas clínicas é, alugavam esse equipamento, um equipamento bem conhecido, Bom, o valor dele é assim, exorbitante, então dificilmente a clínica conseguia adquirir esse equipamento. Então a clínica alugava esse equipamento, alugava. E nosso Dermovac é exatamente as tecnologias que esse equipamento importado tem. Tá? O que, que começou a acontecer, Josi? Com o valor que as clínicas pagavam de locação desse equipamento, era o valor que elas conseguiam pagar de parcela para adquirir o nosso equipamento. Tá, então, assim, é uma grande vantagem se adquirir os nossos equipamentos e equipamentos nacionais. Uma outra é, é, super vantagem, é, nós temos assistência técnica, peça, vamos supor que seu equipamento deu algum problema e é precisa de uma peça. Nós temos as peças, nós temos manutenção, tá nós temos assistência técnica na própria empresa, aqui na Biosete, e temos algumas é, te, é, assistência te, assistências técnicas também credenciadas em vários pontos do Brasil. Tá? Então, pessoal, isso facilita demais. Então, uh, outra coisa importante, Josi, a Anvisa vai muito de estado, tá? mas na maioria dos estados, aqui no estado de São Paulo, pelo menos é assim. A Anvisa ela pede laudo de calibração anual dos equipamentos. Tá? Então o equipamento importado Pensa, uma vez por ano você vai ter que fazer A calibração desse equipamento se a Anvisa chega no seu estabelecimento Ela pede esse laudo né? Ele tem que estar calibrado anualmente Um equipamento que é importado Geralmente costuma ter Uma assistência técnica no Brasil Que seja credenciada De calibração desse equipamento Então você tem que mandar para lá tem um alto custo, tá? Então, o equipamento nacional, o equipamento da Bioset, é, é, é bem mais fácil para cliente, bem mais viável para cliente fazer aquisição, manutenção, peças, dúvidas, é, treinamento, suporte, é, é, suporte técnico. É, temos também uma coisa muito é, é, legal que a Bioset tem, é, a gente tem uma equipe de marketing, tá? É, dentro da Bioset, uma equipe fantástica. Temos lá a Andrea, que é quem lidera aí essa, essa equipe. E assim, é, o tempo todo, a Bioset está soltando é, vídeos dos nossos equipamentos, está é, soltando posts dos nossos equipamentos. E, é, a gente solta fotos de antes e depois, com autorização de imagem. Então, tudo isso, a profissional que adquire um equipamento ela tem de suporte, de respaldo. Né? Então, por é. exemplo, ela adquiriu um equipamento, e agora? Como que eu vou divulgar esse equipamento? A Bioset, ela tem todo um suporte disso. Então, você vai ter acesso ao nosso site, lá no nosso site a gente tem material próprio para divulgação do seu equipamento. Tá? Então, a gente dá suporte em todos os sentidos. E, e a Bioset, ela tem também um programa de... De benefícios, né? Explica para gente, Van, esse, esse programa de benefícios, porque ele é bem interessante para quem é cliente e para quem quer ser cliente da Bio7. Né? Eu conheço esse programa e eu acho ele sensacional, mas eu queria que você explicasse também para quem tá ali do outro lado assistindo a gente. Tá. É, Josi, a gente tem, né? Um programa que chama Pro, é, Programa de Vantagens que é o Advantage Clube. Tá? Eu não vou saber te falar certinho quais são as porcentagens, mas depois, pessoal, é, seguir a gente também no arroba bioset underline Brasil. Lá tem todas as informações relacionadas a isso. Como que funciona? Então, o cliente ele adquire um equipamento e ele recebe um cartão. Né? Então, tem lá, acho que é o silver, o gold o platinum, uma coisa assim. Então, você vai subir nas categorias. E conforme você vai tendo uma, é, subir nas categorias, mais vantagens você vai tendo. Então, você comprou um equipamento, você recebe um cartão. Na compra do seu próximo equipamento, você tem porcentagens de desconto na compra do próximo. Outras vantagens que você tem, você tem desconto, às vezes em congressos, você tem. Ah lá, a a Bioset colocou aqui, ó, o site, Bioset Advantage Clube. Tá? Então, quem quiser se inteirar um pouquinho mais, eu não vou saber passar as informações corretas. Mas funciona dessa maneira. Então, você adquire um equipamento, você recebe um cartão. Com esse cartão, você tem benefícios. Benefícios para a compra do próximo equipamento, você tem desconto. Conforme você vai subindo, mais vantagens você vai tendo. Então, tem é, convites, às vezes, para feira. É, descontos na, nas maiores feiras que a gente tem no Brasil. estética In, estética. É, estética. Hum, quem mais... Uh, ah, tem uma outra também Você, Quem é do clube Fica sabendo em primeira mão As novidades que a Bioset tem Então, por exemplo, supondo que a gente vai lançar um equipamento Quem é do, do clube Ah, André, André é muito eficiente Gente, como eu falei o nosso marketing, ele, ele é maravilhoso ó, Quem é cliente Silver, tem 8% de desconto O Gold, 12% E o Platinum, 16% Tá? É ah, www.bio7.com.br pessoal, lá, tem todas as informações que vocês precisam, tá? É... Então, por exemplo, a gente vai lançar um equipamento, o pessoal que é do Advantage, eles ficam sabendo em primeira mão qual é esse lançamento, se vai ter desconto, tá? É, é... é um agrado que os clientes, que já são clientes, recebem em relação aos outros. Tá? Uhum. E se tornando cliente, você vai se tornando também cada vez mais, mais vantagens, cada vez mais especial aí. Ô Vanessa, é, eu sei que tem lançamento vindo por aí. Você já pode falar sobre isso ou ainda não? <risos> tem, tem sim. Tem lançamento vindo, tá? É, a gente tá para lançar aí um equipamento de criofrequência, tá? Na verdade, ele já era para ter sido lançado, Josi, é, na feira, tá? Uh, porém, devido à pandemia, então assim, a gente teve que brecar algumas coisas, tá? É, aproveito já para falar aqui do Biocept Home, que é um lançamento aí da Biocept, que é uma lâmpada, uma luz UVC, tá? Então a gente acabou aí dando prioridade para algumas coisas devido à pandemia. Então, pessoal, para quem quiser conhecer mais, é o Biocept Home. É uma luz ultravioleta, tá? UVC. Ela é bactericida, fungicida e é para vírus também. Ela elimina até 99,9% de vírus, bactérias e germes. Então, assim, e serve para qualquer estabelecimento, tá pessoal? Então não é só para o pessoal da área da estética. É pessoal do ramo alimentício, comércio de vestuário, para sua casa, chegou compra de mercado, pode passar a luz... Foram feitos testes, tá, numa, numa, na Claretianas, que a gente tem, teve parceria aqui. Foram feitos testes lá. Todas as informações, pessoal, tem no nosso site, no nosso Instagram. Lá mostra, foi feito com é, quatro tipos de bactérias. Tem a lâmina, né, a cultura de bactérias. E depois, na outra, que foi passada a lâmpada sem bactéria nenhuma. É uma tecnologia comprovada cientificamente, está sendo usado mundialmente, então o Biocept Home está aí com tudo no mercado, quem tiver mais é, interesses em saber, pode entrar em contato com a Josi, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato lá com a Biocept. Tá? É, bom, então o Biocept Home já está aí no mercado, era uma coisa que uh, não era para ser agora, mas né, devido a toda essa situação, a gente deu prioridade para o Biocept Home. E a criofrequência, ela, ela tá para vir, já tá pronta, mas aí a gente tá acertando aí uns últimos detalhes, tá? para ela poder já sair no mercado. Então, quem tiver interesse aí de uma criofrequência, aguarda só um pouquinho, que vem aí um super, um super equipamento, um super lançamento. Que legal, né? Vanessa, eu vou, eu vou gravar depois, porque sempre quando eu termino a live, eu gravo um vídeo. É marcando as informações que são importantes. Então eu vou marcar a Bioset para quem tiver interesse né, em procurar, porque eu, eu represento a Bioset é, em Curitiba, na região metropolitana e várias outras cidades. Mas se a pessoa está me assistindo, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é do Nordeste, é do Rio Grande do Sul, então ela vai conseguir entrar em contato com a empresa. Que daí ela entra em contato direto e a empresa vai direcionando, direcionando. Né, essa pessoa para o representante. E, e eu vou também gravar um vídeo falando sobre o, o Bioset Home. Home. Porque assim, ó, gente, é realmente um equipamento é, é dos deuses. <risos> é um equipamento é. incrível, ele é maravilhoso. E, e vale muito a pena as pessoas conhecerem, porque hoje, qual que é a nossa realidade, né, Van? A gente vai no mercado, a gente tem que higienizar e passar álcool na sacola, Sim. tem que passar álcool no sapato, tem que... em tudo. E quando você, quando você trabalha com o Biocept Home, ele é portátil, então você liga ele na tomada e você vai passando. Com a luz em cima de qualquer superfície. E, e, e é muito interessante porque ele serve para diversos tipos de trabalho. Pode ser passado na, na maca da, da esteticista, pode passar no balcão do supermercado, pode passar nos alimentos, que não vai ter problema nenhum com, a, a, com o consumo desse alimento. Né? Pode passar Sim, nas roupas, no carro. É. Então você pode usar ele em tudo. Só não pode usar ele na pele humana, né? Não pode nem ter animais. contato e nem animais. No rosto Isso. é perigoso, não pode. Mas é um equipamento uhum. sensacional, né? Isso. Que nem você estava falando, né, Josi? Pode ser passado no, no alimento. A luz UVC, ela é, foi muito usada e é muito usada para esterilização da água. Então, o tratamento de água, a luz UVC, já é usada há muitos anos. Há muitos anos. Então, pode ser utilizada no alimento, pode ser utilizada na água. É, o que é legal, né, José? A sua página não é só para esteticistas. né? Você aí como, é, fala muito de empreendedorismo, então a gente Sim. tem diversos profissionais que, a, que te acompanham. Então, o Biocept Home, o que, que ele é legal? Ele não é só para profissional da estética. É interessante, claro, para profissional da estética, porque... Entre uma cliente e outra vai precisar haver um cuidado maior de esterilização, descontaminação. Então, maca, cubeta, carrinho, maquininha de cartão é, e tudo mais. Mas também, né, como a gente estava falando, ele pode ser usado para o seu comércio de roupas, para o seu restaurante, na sua casa pessoal. Então, assim, a compra chegou do mercado. A gente tem que ficar higienizando, embalagem por embalagem, e depois a sacolinha. O que você faz com a sacolinha? Eu já vi muitas pessoas lavando sacolinha. Lava a sacolinha, põe no varal, ou passa, pano, é, passa álcool no, no, no varal. O álcool aí ele está ressecando nossas mãos, tá, né? às vezes danifica algum material que é mais poroso. E, e a luz você não tem esse problema, tá? Outra coisa que eu acho interessante é... Tudo bem, na sua casa você passa um pano com álcool, na sua clínica você passa um pano com álcool. E quando você vai viajar, você chega num quarto de hotel, né? Como que você vai levar o álcool? Você vai levar o pano para ficar higienizando tudo, tá? Então, assim, você pode higienizar o controle remoto da TV, do ar-condicionado, o banheiro, uma saneta da porta, a roupa de cama, que a gente não sabe se é bem higienizado ou não. Então, assim... É, se a gente for pensar, pessoal, é tanto segmento que a gente pode usar essa luz UVC. Então, assim, só entrar em contato aí com a Josi, que é, é, ela é da região de Curitiba, tanto para o Biosetic Home como para os equipamentos também, informações, o que precisar. Se for de outra região do Brasil, pode entrar em contato no meu Instagram ou diretamente na, diretamente na Bioset, que a gente vai te direcionar aí para quem possa te atender, tirar as, te dar as informações, esclarecer dúvidas e tudo mais. Uhum. Eu, em nome da Biosete, quero dizer que ficamos assim, é, à disposição, é, ficamos aí de portas abertas para tudo que vocês precisarem, dúvidas, é, ideias, sugestões. Que bacana. Vanessa, a gente tem alguns minutinhos só, daqui a pouco já vai finalizar. É, eu quero muito agradecer você pela tua disponibilidade, né? por você ter vindo aqui. Falar do, dos equipamentos da Bioset e também falar sobre como está o mercado, né? É, como funciona, é, quais são as vantagens dos equipamentos, porque eu, eu percebo que muitas clínicas, né, muitos salões de beleza não conhecem a Bioset. É, não conhecem, conhecem a Bioset, mas não, não conhecem as vantagens que tem o, o, os equipamentos, principalmente o Dermovac, que é um equipamento sensacional. sensacional. Ele, é um equipamento, ele é um equipamento que você consegue ver, de fato, o resultado na primeira aplicação. Na primeira sessão a gente já vê muito resultado, Josi, muito resultado. Sim, eu, eu, já, eu já comprovei isso, eu já vi também, porque como eu sou a representante aqui da região, é, as clínicas que têm o equipamento... Quando elas, quando elas fazem né, o procedimento, elas mesmas me ligam. Olha, Josi, estou impressionada com o resultado, porque foi já na primeira aplicação que, que eu percebi a diferença. E, e assim, a, as, as profissionais, como, como elas têm um olho muito mais apurado, elas conseguem ver a diferença. Às vezes sim. a gente, né, consumidor final, a gente não tem esse olho tão clínico e a gente não consegue ver tanto, mas tem sim, tem uma diferença. E às vezes a própria pessoa também, mesmo não tendo o olho clínico, dependendo do procedimento que está tá sendo aplicado nela, ela consegue também ver uma diferença. Então isso é muito legal. E, então eu queria agradecer você, muito obrigada. Queria muito agradecer as pessoas que passaram pela live, que tiveram aqui. Eu vou deixar essa live salva, porque ela é bem importante. Eu vou depois, eu vou gravar uma live marcando a Bioset, marcando né, o, o, o site da Bioset, para as pessoas poderem conhecer. E vou mostrar para vocês também numa live... Numa live não, no Stories. O que, que é o Biocept Home? Para é, as pessoas conseguirem visualizar ele, porque ele uhum. é sensacional. Então, Van, muito obrigada. A gente já vai terminar a live. Gratidão por você ter vindo aqui, tá? Josi, eu que agradeço. É, é, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, obrigada por é, dar a oportunidade desse tempo aí da gente poder estar tá falando das tecnologias novas que a gente tem no mercado, poder falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho aí da empresa. Então, assim, eu que agradeço e aí, eu quero dizer que eu fico à, à disposição. E quem quiser também me seguir no Vanessa Tarrento. Lá também sempre estou postando algumas dicas, algumas coisas, tá? Então, é, o prazer é meu, o prazer é nosso. Muito obrigada. Que legal. Obrigada a você, Vanessa. E eu vou marcar você então também no, no Stories do Instagram. E aí as pessoas que quiserem tirar dúvida com você, até mesmo assim, é, dúvida do próprio equipamento, antes da de... Da tecnologia... É da própria tecnologia para entender melhor, para ela saber se realmente esse equipamento vai atender ela. Porque eu sei da, da responsabilidade que a Bioset tem com os clientes. É, é tamanha a responsabilidade que se o equipamento não for naquele momento servir para aquela esteticista, eu sei que a Bioset vai falar a verdade. Olha, não é esse equipamento que vai servir para você independente Sim. se vai sair vendo ou não, então essa, essa responsabilidade com o cliente, esse respeito a Bioset tem e eu acho isso sensacional. Por isso eu vou marcar você, porque desde se tiver pessoas que tenham dúvidas né, de como Sigo funciona, de a, pessoa, a pessoa consegue falar com você. Tá bom, Van? Isso. Muito obrigada. Tá, eu... E eu também agradeço a todo mundo que entrou na live, que participou. É, a Josiane, que mandou obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo que vocês aí disponibilizaram para poder estar tá me ouvindo. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Vanessa. Um beijo até. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.